Boa tarde, gente, muito boa tarde. Nessa retorno da programação do do Bootcamp. Eu sou Maria Augusta Meglino, consultora de empreendedorismo e inovação do Sebrae, sou colega do Fábio Zwop, Alguns já me viram ontem, né? E a gente está aqui para dar continuidade a esse dia intenso de aprendizado e experiências, troca de experiências. E coisas bacanas que vocês vêm já tendo aqui juntos desde. Então, eu gostaria de. Gostaria de apresentar o uhum. Tiago. Ah, só um minutinho que eu vou ter que fechar aqui. Fechar o meu YouTube. Para não vazar. Desculpa, gente, problemas técnicos. Uhum. <risos> Pronto, desculpa, essa, essa vida de youtuber iniciante não é fácil. Então, voltando, né, estava apresentando aqui o Tiago Matsumoto, que é o nosso próximo palestrante, o Tiago é do, da Atlantic Hub, é um super parceiro nosso, já há alguns anos, desde as primeiras atividades da escola de negócios, é, com o... Ah, o Speed Mentor em uma série de programas nossos, há né? muito tempo já, ele vem sendo parceiro em muitas ações. Então, Thiago, super bem-vindo, obrigada de novo pela tua participação, fica à vontade, a gente vai seguir aquela dinâmica de ontem, né? Perfeito. É, você fala 40 minutos, depois a gente interrompe para poder ouvir as perguntas, e eu te coloco algumas perguntas, eu faço também uma, uma breve amarração, e a gente ouve as perguntas do público. E só para você saber, hoje a gente tem um público um pouco diversificado. Nós temos as turmas do Startup SP, que já vem passando pelo processo de aceleração, que estão no Bootcamp, né e já, isso faz parte da programação deles, e temos algumas pessoas que são convidadas externas, que não necessariamente participam dos nossos programas. Então, é, você tem aí um público variado, e acho que vai ser bem bacana você dividir teu conhecimento com todo esse pessoal. Não, tá bom? Então, cara. por favor, estou à vontade. Obrigado, Guta. Muito bom. sempre bom estar aqui. E agora online, né? Sempre presencial. E agora online. E, e parabéns aí tudo que vocês fazem. E vamos, vamos aqui falar um pouquinho aí de, sobre mundo, né? Sobre esse mundo que a gente está vivendo agora. Mas eu vou falar bem específico de como levar a sua startup para, para o mundo, né? Deixa eu só começar aqui e compartilhar. E aí você só me avisa se está se tá ok uh, ou se você consegue estar tá vendo meus slides. Estou eu só quero... Legal. Dá para ver. Eu só vou Legal. tirar o meu vídeo aqui para eu não ficar... Espera aí, deixa eu só ver se eu consigo. Legal. <coughs> e, e, e até começando, gostaria de agradecer ao Sebrae, que é muito importante nesse momento, sempre foi para as startups. É, e agradecer aí o Fábio, uh, o Fábio Zop e toda a equipe aí para continuar isso nesse momento, né? Como eu falei, era presencial e agora online. E é uma honra estar tá aqui com grandes nomes, é, esse dia intenso aí, eu já fiz algumas mentorias antes, então sei como é intenso aí para pra, as startups, né? Principalmente que tem startups que estão é, em alguns estágios mais avançados e outros em outros estágios mais é, iniciais, né? Então, esse é o momento mesmo. E, e o momento agora, que a gente está todo de isolamento, tudo, é, é preparar mesmo a startup, né? Ver os processos, ver o produto, ver o, como que é o atendimento. E aqui, eu sempre faço é, as palestras que eu atuo muito é sobre investimento. E hoje aqui eu vim falar bastante e até uma coisa que está acontecendo é de como preparar a sua startup para o mundo, como como é, ter uma startup, como ter os seus processos, os produtos, como atingir o mundo, né? A gente, é, o Brasil é gigante, de 207 milhões de habitantes, mas como preparar a sua startup para o mundo? Então eu fiz uma apresentação aqui. É, bem mostrando as oportunidades e o porquê, e também é, é para colocar a sementinha, o bichinho na cabeça para começar já a expandir os seus negócios e pensar em uma startup global, né? É, a minha formação, falando um pouco da, da minha carreira, né? Eu sou engenheiro de formação, mas eu tenho uma, uma carreira bastante em áreas de venda e marketing. Eu sou sócio da Atlantic Hub, como a Guta comentou e até agradecer o Fábio que mencionou na abertura, a Natália também, do Cervéia Nacional, mencionou. E a Atlantic Hub é uma empresa portuguesa formada por brasileiros, eu, o Benício, o Eduardo e o Nelson. Então, nós somos os brasileiros e o intuito da Atlantic Hub é auxiliar os empresários na internacionalização dos seus negócios através de Portugal. A gente auxilia, assessora os empresários brasileiros a levar as suas empresas para Portugal. Também sou fundador da Core Angel Atlantic, que é um grupo de investidores anjos é, é, de Portugal que só investe em startups brasileiras, até vou falar um pouco mais para frente. E também sou sócio da Conexão Europa, um portal de, de conteúdo de toda a Europa. É, falando um pouco de carreira de, de startup, né, eu sou palestrante, atuo palestras no, no Brasil todo, sou mentor em, em programas como Inovativa, como Sebrae, é, sou advisor em algumas startups, como a Pé de Logo, Plap, MKT, e MKT. E tenho investidas, já já comecei nesse mundo de startups investindo em startups. Já fazem mais ou menos cinco anos que eu invisto em startups. E tenho mais ou menos o meu portfólio de investida, 20 startups, direta e indiretamente. E recentemente, no final do ano passado, tive um êxito de uma startup que foi feita a aquisição, né? E, então, atuo bastante nesse ecossistema, também sou vice-presidente do ITESP, né? o Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, e, então, atuo bastante nesse ecossistema, ajudando as startups, e aqui, já começo com aquela pergunta, né, que acho que o mundo que a gente vive, cada vez mais esse mundo vulca de tudo isso que está acontecendo, né? O consumo é global, mas por que, que a sua startup não é? E aí não estou falando de produto, estou falando já de pensamento, de mindset, de como que é o, o, o pensamento e as estratégias que tem que ter a sua startup. Aqui, é, a, a minha palestra vai ser muito mais provocativa do que exatamente pra, é, com processos, isso tudo de internacionalização, porque é, internacionalizar é uma, é uma jornada muito grande, e é burocrático, tem diversas coisas que tem que ser visto. Mas aqui, é, o intuito dessa palestra... Principalmente para você que está no, no, no estágio de pré-MVP, MVP, pós-MVP, pós bem nesse estágio, isso é muito importante. Porque eu sempre falo que nessa fase é igual um lançamento de foguete. Se você erra um grau, dois graus é, ne, ne, errado nesse lançamento, você vai atingir o, o, o, o lugar errado. Né? Então, nesse momento, agora é o melhor momento para você afinar. Porque lá na frente, se você quiser afinar, pivotar, ou o que seja, vai ser muito mais difícil, muito mais traba... trabalhoso e até mais oneroso, né? E, e aí, falando de mindset, né? É, acho que cada vez mais o, o, o pensamento é global, como eu falei, né? E, e as nossas estratégias como, como CEO, como CTO, como empresários, tem que pensar, tem que ter o um pensamento global, né? Hoje a gente já nasce para o mundo. As crianças já, já têm os seus celulares e já acessam o mundo inteiro através do YouTube, através de outras coisas. E como que você vai pensar no seu cliente, né? Seja ele B2C ou B2B, como que você vai acessar ele, né? O, o seu cliente já é global, as, as suas soluções também têm que ser global. E isso só dá para ser, para você ter as suas startups, se o seu mindset, ele é global. É, então, é exatamente isso, de, de pôr um chip na sua cabeça, para começar, né? Acho que as questões que, a gente, que eu sempre, às vezes, recebo nas assessorias é, ah, mas o Brasil é, é gigante, porque eu vou, primeiro vou atacar o Brasil e depois eu vou para fora, ah, é muito caro. Tem diversas coisas que é problema, de, de, que dificulta, mas empreender é difícil, é difícil, né? Se empreender fosse fácil, todo mundo ia empreender e também vejo que não é todo mundo que tem, essa vontade, essa determinação de ser empreendedor, né? E aí, como a gente está falando de MVP e PMVP, eu sempre é, tenho essa frase, que todo, eu até pesquisei, fui pesquisar de quem era essa frase, da onde veio essa frase, né? Mas é uma frase que eu não achei o autor, então eu coloquei aí o, o autor que todo mundo coloca em frases que ninguém sabe. É, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho ou se você quiser falar sonhar grande sonhar pequeno dá o mesmo trabalho então é exatamente isso se você quer fazer uma estratégia vai ter que fazer estratégias seja para atingir o seu cliente para fazer expansão o trabalho de você pensar gigante e o trabalho de você pensar em, em regional é exatamente o mesmo o que vai mudar é as suas estratégias e como que você vai fazer, é, colocar isso em prática, né? O, a a, a palavra-chave que a gente usa na, nosso, na Atlantic Hub para os nossos clientes é estratégia, é planejamento, é inovação. E isso tem que estar tá agora no seu DNA e tem que estar tá exatamente para você, não só agora, mas a partir do momento que você tem a jornada empreendedora, que você já tem clientes que já estão tá, é, crescendo, MRR alto, churn baixo, CTA, é, tudo isso forte, você tem que continuar com esse pensamento né, de planejar. Né? É, a, a, como eu falei, a vida empreendedora não é fácil, a jornada empreendedora não é fácil. Então, é, tem que ter planejamento. E acho que as primeiras perguntas que tem é como e quando e onde eu começo? Acho que as, são as, as dores principais, né? Porque, pô, mas como é que... Já é difícil empreender aqui no Brasil todo, mas como que eu já faço isso para empreender uma... Para ter minha startup global, como que eu tenho que fazer, né? E, e acho que isso é, é muito importante ter o Sebrae, o Inovativa, diversos outros programas, porque é exatamente isso. Mostrar quais são os caminhos, né? E, e, e como a gente fala, do, acho que o onde, o quando começa, eu acho que são algumas coisas que que dá para ser feito agora, nesse momento que você está em pré-MVP. Qual é o problema e a dor exatamente que você é, que a sua startup resolve? Provavelmente vocês já participaram, não só do, do, do Sebrae, mas outros programas, né? É, e sempre é focado na dor, na dor que o seu cliente tem no problema que seu cliente tem, no problema que o seu, que seu mercado tem e como você resolve. Startup, de conceito, né, seja a parte repetível, escalável, startup é para resolver um problema e uma dor. Só que você não pode atacar uma dor só regional. Isso aqui é um dos maiores erros que eu vejo de PITs que eu analiso é, em Demo Days que eu participo, que é sempre, às vezes, ou o, o, o empreendedor tem um, um mercado muito pequeno ou é um mercado muito gigante e não tem estratégia. Então aqui é, é a pergunta é: será que a minha dor da minha startup que eu resolvo hoje ela é mundial? Ela é global? Porque isso vai te auxiliar muito para entender qual é a jornada da sua startup, qual é o, o, o como que vai ser, né? O a problema e dor é o, o, o coração e o DNA da sua startup. E aí, como que você vai resolver de solução? É, aí sim você vai fazer as suas estratégias. E aí são coisas básicas, né? O nome da sua startup, tem já já tem que já pensar em algo mais global. Por mais que, poxa, ah, eu, eu sou aqui do Brasil, eu tenho tem bastante demanda, o mercado ainda é é, é é gigante e ninguém acessa esse mercado. Então, é um oceano azul, tudo bem, pode ser feito de, de, de fazer isso. Mas por que não a sua startup já tem um nome é, já é, global, né? Até pus aí alguns exemplos aí, né? Mas por que fazer um nome que só o Brasil entende? Por que já não faz algo global? E aí tem diversas é, ferramentas para pôr o nome, endereço é, web também, por que em vez de fazer pegar um já não pega um .com e já começa para o mundo, né? E aqui eu não estou falando já para você ter um produto, nesse momento, já focado, já global, tem que vender global. Mas é para iniciar sabendo que o seu produto e seu serviço ele é global. E aí, é claro, a parte técnica também. Né? Já o, programação, a, a parte de desenvolvimento, já pensar também que a, o seu, a, a parte de programação vai ser acessada por outros programadores que vai crescer. Né? Às vezes, muitos programadores fazem códigos muito... Sem comentários, códigos que são funcionais, mas são difíceis de ter atualização, porque quem fez, não, tem muitos, é, não fez muitos comentários, não fez algo mais fluido. E aí uma outra pessoa, quando for mexer nesse código, quando for atualizar, fica, mais perdi, fica um pouco perdido, e aí gasta-se tempo e gasta-se dinheiro. Então, é, o quando não é exatamente ó, o momento da minha startup que eu tenho que internacionalizar, mas é, é todo o pensamento dela, né? De como você faz essa estratégia de internacionalização. E aqui eu sempre falo, estou falando nesse caso muito de startup, mas você empresária que está assistindo, que tem uma empresa tradicional, que tem uma startup já de tração, exatamente, será que o, a, o produto que eu tenho, o, meu, o problema que eu tenho, eu consigo acessar o, o, o mercado global? Acho que fica a questão também, para você que já, já é um empresário, será que a minha empresa, o meu serviço, tem algo para fora? E aqui é um, é um gráfico que eu, que eu faço muito nas minhas palestras. Eu falo muito dessa, dessa, desse gráfico na minha, na minha palestra de investimento anjo. Eu, eu uh, faço palestras tanto para investidor e tanto para startups que querem captar investimento. E esse aqui é mais ou menos, é, da minha visão, a jornada de uma startup e os módulos que uma startup passa, né? Seja bootstrapping, pré-aceleração, que possivelmente é o momento que vocês estão agora e, e aceleração, né? A, a parte vermelha. O investidor anjo, então aqui já entra um, um, um fundo seed, um pré-seed, um investidor anjo, né? E aí sim, vem os fundos de Venture Capital, e aí por, por último vem os Private Equity, e, e IPO, ou o que seja para o seu crescimento da sua startup. Então, aqui é uma jornada da startup. E, e em vermelho, é, seria a linha do tempo, né? essa, essa linha que vocês podem ver é, aí. E, a, e o verde seria mais ou menos como se fosse o, o lucro. E aí, nesse momento que você tem entre bootstrap, aceleradora, até ter o um investimento anjo, até um pouco mais, é o Vale da Morte. O Vale da Morte é onde muitas startups é, não conseguem sobreviver, seja por é, timing, por mercado, por é, os empreendedores, tudo isso. E aqui, no, no caso, estou mostrando aonde que o momento que o investidor anjo gosta de investir ou, ou de acordo com a sua tese, né? Porque para o investidor investir em startup é um ativo financeiro. Então, quanto menos riscos você tiver, melhor. E aí o investidor ele vai investir em startup que já tem tração eu sempre, para um pouco de investimento, continuando só, para terminar essa parte de investimento, é, vocês que estão buscando investimento, é, eu gosto de falar uma frase que o meu amigo Daniel da Ponte me sempre fala, né? Que o melhor dinheiro é o dinheiro de cliente. Isso, essa frase é, é perfeita. O melhor dinheiro é o me, me, dinheiro de cliente. O dinheiro de investidor, ele vai te dar mais dinheiro de cliente. Então, com esse pensamento, facilita um pouco de investimento. E aí, por que eu estou usando esse gráfico para falar sobre internacionalização? Vocês que querem logo mais buscar investimento, vocês têm que também saber que tem outras startups que também estão buscando investimento, que têm estágios parecidos com vocês, produtos parecidos, estratégias similares, ou mercados similares. E como você vai se diferenciar? Se você já tem uma estratégia global, que você já sabe exatamente quais são os seus concorrentes globais, qual é o seu mercado lá fora, imagina o um investidor olhando duas startups iguais com o mesmo propósito, com o mesmo mercado, com até os mesmos faturamentos. Qual que esse investidor vai, vai querer? Um que já tem planejamento futuro, porque assim, o investidor ele quer dinheiro futuro, ele sabe que é risco, ele sabe que, é que, que, que as startups podem falir e tudo isso, então ele tem que diluir o risco. E se você mostra por, por estratégia, mostrando que sua startup é sólida e que se difere dos concorrentes, e não só concorrentes regionais, mas global, isso vai te atrair muito, é, é, a diferen se diferenciar muito para outros empreendedores. E, e aqui também, é falar um pouco de onde, né? A gente, eu vejo muito empreendedor falando assim: ah, aqui no Brasil tem 207 milhões de habitantes. Poxa, é verdade. Em Portugal, é, é onde eu atuo, são 10 milhões de habitantes, muito menor. Só que Portugal ele faz parte da comunidade europeia. A partir do momento que você vende para Portugal, você consegue vender para qualquer ponto da Europa. E a comunidade europeia tem 500 milhões de habitantes. E, olha, e aí, se você for olhar, vender hoje 207 milhões de habitantes vendendo na parte sul ou vender na parte norte ou nordeste, são quase outras empresas diferentes. E até tributações diferentes, né? ISS, ICMS diversas outras coisas. Se você for olhar na comunidade europeia, ele já tem uma, uma, um mercado meio que, meio que fixo para a comunidade europeia. Então, às vezes, pode ser até mais fácil do que, do que exatamente somente o Brasil. Ou também, se você for olhar, ah, mas o custo é, é, é, é muito alto, eu vou ter que precisar é, é, recursos para eu internacionalizar. Será? Será que você já fez as contas exatamente dos custos que tem hoje no Brasil, o custo do Brasil que é alto? E aqui eu não estou falando de que o Brasil é, é ruim ou que lá fora é melhor, mas é pôr no papel exatamente isso. O custo, mão de obra, dinheiro e outras coisas que tem no Brasil de, de impostos, será que outros países... E não só a Europa, mas é, América Latina, N outros, não, não é melhor. E aí, no caso, é, fazer essa expansão. E, e também, o que acontece muito também, ou em empresas, startups, que já estão no estágio de internacionalizar, eles querem já ir para o Silicon Valley, para o Vale do Silício, porque o Vale do Silício é onde tem, tudo, onde tudo acontece. Mas você tem que lembrar que Vale do Silício é onde está mais concorrida, onde tem mais startups, as startups de outros países vão para lá. Será que você vai já ir para lá para competir com isso sem ter uma estratégia? Será que você não pode fazer um soft landing em, outra, em outro país? Né? O soft landing o que a gente fala é um pouso tranquilo em outro país para ir sim depois ir para os Estados Unidos? Né? Será que você não pode ir para Portugal, ir para o Chile, ir para o Panamá, diversos outros que pode absorver mesmo a, a sua startup e aí sim ter uma estratégia maior, né? Porque uma coisa é eu ir aqui para o Chile, para o Uruguai, outra coisa é ir para o Vale do Silício. Olha a diferença que é, né? Ou até mesmo como indo para a Europa, né? Uma coisa é ir para a Alemanha, um país super é, tradicional, com já um mercado forte e tudo isso, e outra coisa é ir para Portugal. Então você faz um soft landing, para Portugal para acessar a Europa, e algumas coisas que tem que, de, de benefícios para a internacionalização da sua empresa, da sua startup, são diversos benefícios, né, seja o crescimento da sua, da, da empresa, da startup, né, o crescimento, que vamos imaginar que a startup, ela tá ou a empresa, ela está crescendo, mas não consegue crescer é, mais, porque os, os players já estão já os players concorrentes já estão absorvendo o mercado e cada vez está mais difícil. Você crescendo para um outro país, e aí, claro, sempre com a estratégia, você pode ter um crescimento que você não, não é diferente dos seus concorrentes. E uma coisa para quem tem produto ou serviço que, que, que é impactado por sazonalidade, é então, um exemplo, ah, o meu, o meu serviço as pessoas só consomem no verão, tá? e no inverno diminui, porque N motivos. Se você tem algo que já, um, alguma coisa no, América, não, no hemisfério norte ou no hemisfério sul, você consegue combater essa sazonalidade, né? Você consegue pegar outros é, dias, sei lá, dias das, dia das mães, que sei lá, se a sua startup pode ser algo pra, focado nisso, de feriados, você pode pegar outros, em outros países também, e aí você consegue uma normalidade no seu faturamento, né? Um outro benefício que pode ter para a sua startup isso, eu, isso aqui eu vejo na, na minha pele mesmo o que acontece. É uma autoridade de mercado e vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. A, a, a, isso eu vou falar até como a Atlantic Hub. A Atlantic Hub é inscrita lá em Portugal, em Lisboa. Eu moro em São Paulo. Eu fico aqui, atuo, atendo os clientes daqui. E o meu sócio, Eduardo, ele fica lá em Lisboa. Quando o meu sócio liga para o cliente lá de Lisboa, o cliente só falta é, estender tapete vermelho porque está falando com um brasileiro de Portugal. Mas quando eu estou aqui no Brasil, não que tenha desprezo, mas é mais difícil de, às vezes, acessar o, o cliente. E, possivelmente, vocês, com certeza, já compraram produtos, já tiveram é, outras empresas, comprar de outras empresas quando a empresa é de fora. Porque você, lá não, a empresa é de fora, e, e Então, é, é melhor. Então, e usar isso como a seu favor, né? Usar isso como a seu favor mesmo, não só a, a parte de, de, de vendas, mas usar essa autoridade que você tem. Olha, eu tenho um escritório em Portugal, eu tenho um escritório no Chile, isso traz muita bagagem. E, e, e, e até mesmo, às vezes, só um, um escritório de de, de de vendas ou o que seja, já, já é alguma coisa, já mostra o tamanho da sua... Da, da sua startup da sua empresa. né? A gente tem muito o um, que a gente fala de marketing de percepção hoje. né? A, a percepção que o cliente tem sobre a sua startup sobre a sua empresa faz total diferença na hora da decisão. Se eu vejo lá, um, um exemplo, se o telefone lá da, da, da, da empresa está 011 e aí tem um outro telefone lá, outra empresa com 0800, a empresa pode ter o mesmo faturamento, o mesmo tamanho e com 0,800, poxa, se a empresa tem 0,800, ela pode ser, ela é maior. A chance de ser maior é muito forte. Então, o próprio consumo já é diferente. Retenção de talentos é um outro benefício que faz isso, né? Hoje, aqui no Brasil, está uma, uma briga grande em relação a, a reter talentos, né? A parte técnica, programação, desenvolvedores, designers, está cada vez mais, as startups grandes, as startups estão perdendo seu CTO para as empresas grandes, claro que nesse momento de, de, de isolamento de pandemia, tudo está se mudando mas existe um, um grande problema sobre de retenção de talentos e, e, e isso pode te ajudar muito você ter uma equipe eh, em outro país você ter um programa de acesse, de, melhor, de retenção de talentos para a sua startup onde os programadores a partir de um tempo pode ir para outro país isso pode ter uma estratégia mesmo para você melhorar a sua parte técnica, né? E falando de parte técnica, é também a transferência de tecnologia, né? A, a, o Brasil hoje, ele é um número um em diversas é, tecnologias, como cloud, como é, cripto, diversas outras coisas, é, é, o Brasil é muito forte. O Brasil, tecnologicamente, nessa parte de startups, é forte. Só que lá fora é muito forte também. Será que se você não tem uma equipe lá, ou, uma, ou, ou, ou em outro país, será que você não consegue fazer essa transferência de tecnologia e melhorar o seu produto para atender melhor o seu cliente? É, isso é, é a, o que dá, deve ser feito, né? Fazer essa parte. E aqui, para quem está começando, quem está em MVP, por que não usar, o, o, o, um, usar as startups que dá para contratar a mão de obra de fora, por que não usar né, o Orkana ou N outros para atender uma demanda sua? Você vai ver que vai ser muito melhor, às vezes, é, ter alguém de fora, e, e aí não precisa ser os indianos, os chineses, o Orkana tem muita gente no Orkana. Será que você não pode ter alguma coisa dentro da sua startup que pode ser feito por, por gente de fora? Será que isso não pode trazer um benefício de tecnologia, de avanço de tecnologia para você? E é claro, o principal que eu vejo, e é uma das coisas que a Atlantic Hub ajuda muito, né? é a transcultura. A transcultura é, é um termo que, se você for olhar, que tem tudo a ver com, a, com o Brasil. Eu sou um, um exemplo claro de transcultura. Eu sou um, um japonês brasileiro com uma empresa em Portugal. Essa miscigenação, essa mistura de cultura é que o Brasil tem de melhor. E quando você pega um produto, um serviço, algo que vai atingir um outro país, usar isso como um benefício. Por que, que eu falo isso? Muitas startups, muitas empresas, acham que pegar um produto, um serviço que está dando certo aqui no Brasil, vai é só traduzir ou só fazer alguma coisa que vai dar certo lá em Portugal. Não! Usa essa, essa transcultura. Sabe o que a gente fala de, de tropicalização quando vem startups ou, ou empresas de fora para vir para o Brasil? A mesma coisa para fora, sabe? Você europalizar e, e, e trazer, é, levar essa parte brasileira, esse, essa esse coisa que o brasileiro tem, essas melhorias que a gente tem lá para fora, isso vai fazer total diferença também seus, contra os seus competidores lá fora, porque eles não têm essa mistura, essa miscigenação que nós temos aqui também. né? E aí, falando até um, um, um pouquinho... E acho que é legal de, de falar que, uh, e até um pouco, de, de, para despertar um pouco a, a curiosidade de tudo, né? o nosso foco da Tech Hub é Portugal. Então, eu vou fazer até um pouquinho de jabá de Portugal, mas é, também outros, outros países são muito fortes e, e são muito receptíveis para empreender, para receber empresários lá em, no seu país. Né? No caso aqui, estou falando de Portugal, mas isso aqui é a mesma coisa na China, na, na China, China não tanto, desculpa, mas eu ia falar no Chile, na, na Estônia, na, no Panamá, no, no, no Uruguai. Tem diversos países que são bem receptivos mesmo e com quase os mesmos programas que eu vou falar um pouco aqui na frente, que pode te auxiliar. No caso de Portugal, tem o Web Summit, é, é o maior evento de, de tecnologia do mundo, se você for olhar. São 70 mil participantes, duas mil startups são, se, se apresentam lá. É fantástico. E, e, é, e é legal, aqui eu provoco, porque quando eu já, a gente tem uma missão empresarial, já fazem três anos que a gente leva 200 empresários brasileiros para lá, para o Web Summit, mas toda vez tem diversas startups, duas mil startups se apresentando lá no, nos seus estandes, mas tem gente com MVP e pré-MVP, ainda nem está faturando, mas de diversos outros países lá. E até brasileiros, eu encontrei muitos brasileiros que estavam faturando pouco, porque é uma, uma boa oportunidade, é uma oportunidade muito boa para você expandir. O custo para a startup lá se, se apresentar e levar três sócios lá para o Web Summit, que é em novembro, né? é, sempre em novembro em Portugal, é muito baixo. Você, por 800 euros, e aqui eu não estou fazendo propaganda do, do Web Summit, mas por 800 euros você tem um stand lá no, no Web Summit com três ingressos e consegue ainda participar uh, do, do Web Summit. Será que isso não é uma oportunidade? Claro que, ou, ainda mais no momento, a cotação é alta, ou tem a passagem aérea, tem hospedagem, mas será que você não fazer uma estratégia para isso não vale a pena? E é até claro, networking, contato, melhoria no seu mindset, será que isso não é um investimento? E fica essa provocação, claro que também... Estamos em isolamento, Portugal também está em isolamento, tá, não está em lockdown total, mas está fechado. Ainda não tem a, a oficialização do que o Web Summit vai correr agora em novembro, né, na primeira semana de novembro. Mas até então, até no site, tudo, tudo vai ter. Então, aguardando novas é, instruções. Né? Esse aqui é uma coisa que tem diversos países é, que querem também atrair investidores e fica aqui também. É, chama Startup Visa, Startup Voucher. Startup Visa é visto para empreendedor que tem um MVP ou pré-MVP que pode é, trazer benefícios para aqui, aqui no caso de Portugal, né? Se você tem um MVP que tenha um incent, que, que tenha fit com Portugal e que Portugal precisa, tem Startup Visa que o próprio que o próprio Portugal pode te dar e aí você tem um visto para morar em, em Portugal. E aqui, falando aqui, não é só Portugal. Tem Startup Visa no Canadá, tem Startup Visa na Estônia, tem vários Startups, na Espanha também tem Startup Visa, diversos outros países têm Startup Visa. E, e em Portugal também tem Startup Voucher. O que é o Startup Voucher? É uma ajuda de custo que o governo dá para enquanto você está desenvolvendo o, o seu MVP, tudo, desenvolvendo a sua Startup, você recebe. E o que é bacana de, de falar que tanto Startup Visa, tanto Startup Voucher, é atrelado a uma incubadora homologada de Portugal. Então, é, você é incubado lá em, em Portugal e ainda tem o visto. E claro que não é qualquer startup, não é qualquer produto ou MVP que vai ter. Tem que ter um fit com cada país. Então, será que se você já está vendo agora MVP que, tem, que atinge o Brasil, será que não dá para você fazer algo já pensando em global? Já pensando que logo mais... Você pode ir para Portugal, para o Chile, para outros países, como eu falei. Isso acho que fica a questão para você. Esse aqui é uma coisa que a gente está se falando bastante o ano passado. Esse ano, claro, a pandemia trouxe outros movimentos, mas é um acordo que já está tendo, que já já foi falado no final do ano passado, que é o um acordo entre o Mercosul e a comunidade europeia. Esse acordo é um acordo que tem 10 anos para se, se acontecer, então tem muita coisa para acontecer. Então, a, a pandemia, se você for olhar, o coronavírus é pequeno em relação a esses 10 anos. Mas o que, que é isso? É um acordo de, de, de, de comércio entre a comunidade europeia e o Mercosul. Isso é uma grande oportunidade para a tipo, startup poder acessar a comunidade europeia. Por quê? Vai ter acordos de não de, de tributação, é, produtos que, que é, não têm... É, resoluções e não tem é, regulamento, vão ser mais fáceis para acessar lá. Então, isso é uma grande oportunidade para você, seja startup, seja empresa, para acessar a Europa. Mas aqui também, eu vejo que é um uma grande oportunidade também, e aí acho que é para levantar a uh, o um sinal de alerta, porque do mesmo jeito que nós, empresários, podemos ir para a Europa, os empresários, as startups, as empresas vão vir para, para o Brasil. Isso vai trazer uma grande é, competição também para cá. E aí, será que a startup está tá, tá preparada para ter um competidor global? Então, isso também é importante, porque nesse acordo ele vai ajudar muito produtos, vai ajudar as empresas, tudo, tanto de lá para cá e tanto daqui para lá. Então, tem que pensar exatamente isso. É planejamento a longo prazo, né? Eu sei que... É, no, empreender é, é apagar fogo é, é bombeiro, a gente tem que fazer várias estratégias, mas tem que pegar um pedaço da sua estratégia, um tempo que você faz, além de apagar fogo além de fazer estratégias de venda de planejar, planejamento é tudo, se você pegar todos os empreendedores que tiveram sucesso você pegar as biografias sempre teve planejamento Claro que tem um pouco de sorte, um pouco de, de, de, de estar com a pessoa certa, no momento certo, o produto certo, né o, o a startup correta, mas a estratégia e o planejamento é o crucial. E aí, falar alguns cases que, que de startups brasileiras que entram na Europa, né até agradeço aí o, o, o Fábio da, da Gooders aqui. A, a Gooders é uma startup brasileira que a gente auxiliou aí para Portugal a gente auxiliou todo o soft landing deles. A Gooders é uma fintech que ela faz recompensas do bem. Você faz uma boa ação é, em uma ONG, você faz uma, uma um ato voluntário numa ONG e você ganha Gooders, né? Que é a moeda que é uma criptomoeda da Gooders e você pode pegar essa moeda e trocar por, por produtos em diversas empresas como a Resuelo, como a DaiFit e n outros. E, e a Gooders é interessante porque ele tem, o problema é social. É, a gente tem, assim como o Brasil, o brasileiro gosta de ser voluntário e gosta de doar. Mas lá fora é muito maior. Então a dor lá era muito grande também. E aí ele acessou a, a Portugal, acessou a Europa, fez todo o soft landing, a gente conseguiu é, mostrar tanto lá para o mercado e tanto para o próprio Fábio, como é o mercado lá em Portugal e como, principalmente, atingir a, a, a Europa, né? Como atingir a o Portugal através do desse, desse aumento, desse planejamento, tá? E outro case bacana, que até também agradecer o Marcela por ter me enviado, é, é a Size Bay A Size Bay é uma investida da Core Angel, a gente investiu neles é, recentemente, e a SizeBay, ela é um provador virtual. Provavelmente Você já deve ter é, acessado na Riachuelo e ou em outras é, lojas de e-commerce. Né? Ele é aquele provador virtual que você consegue, por as suas medidas, ele te dá a roupa. Então, ele tem retenção de carrinho, tem um monte de coisa que auxilia a, a SizeBay. E nós, e nós é, junto à Core Angel Atlantic, né, que é um grupo de investidores, a gente investiu é, pré-seed na, na SizeBay para auxiliar nessa expansão até Portugal. E olha que bacana, é, aqui está um pouco do, do planejamento e, e todo o roadmap que a Saís Bay teve. Eles foram no Startup, no Web Summit 2018, foi incubado lá, e aí foi nesse momento lá no começo do ano passado, a gente teve contato com a Core Angel, e logo depois a, a gente já fez a do Dilent, e, e no meio de, de agosto eles já estavam lá, e no, em setembro eles já estavam lá com o início das operações. Então, se você for olhar, a partir do momento que eles já, já sabiam que, qual era o mercado, já sabiam qual era a demanda, foi muito mais fácil. E aqui, também é, gosto de, de falar isso, que a gente acha, a gente sempre, às vezes, tem aquele síndrome do, do cachorro vira-lata, né? que aqui, às vezes, sempre é um pouco pior do que lá fora. Em Portugal, especificamente, o mercado de e-commerce está bem atrasado em relação ao Brasil. Não que seja ruim, mas ele está atrasado em relação ao e-commerce, em relação à UX, UX, toda essa experiência de usuário. A logística de entrega, a logística de, de, de tudo, o pós-compra, Portugal está muito mais avançado do que o Brasil. Mas o e-commerce, em relação a um todo, ele está bem, a, a, digamos, atrasado. Então, essa é uma grande oportunidade para as startups que têm, de varejo, startups que têm, para acessar a Europa ou em outros, né? Se você for olhar como é, é, como startups que, que atendem outros mercados, não só varejo que são diferentes. Vai como eu estava falando, é, como relação a empresas de franquias, franquias também. Só para eu sei que aqui não é startup, é, o assunto são startups, mas as franquias, a, o mercado de Portugal ele é muito mais inicial do que o Brasil, que ele é muito maior. Então, será que o seu mercado, e aqui é a provocação, será que o seu mercado que você atende hoje, ele não, ele não está defasado? Ele não está um pouco menos concorrido em outro país? Acho que fica a questão para vocês é, se perguntarem. E uma das coisas é, que, até para fazer um pouco do jabá, né, a gente tem o Atlantic Connection, o Atlantic Hub é um, é um evento anual que a gente promove aqui no Brasil, é sempre em agosto, exatamente também como o Web Summit, a gente está aguardando tudo o que está acontecendo, desolamento, desolamento social, tudo, mas até então é 22 de agosto, e no Teatro CIE que a gente vai ter, e todo ano a gente faz é, palestras e painéis sobre Portugal, sobre como empreender, mas por que eu estou falando isso? Também, durante o Tante Connect, a gente faz um Demo Day, onde a gente seleciona 10 startups para fazer o pitch para uma banca de investidores, e, então são quase 200, são mais de 500 startups que se inscrevem e 10 são escolhidas para fazer o pitch. E a ganhadora todo ano a gente leva com a gente para o Web Summit, passagem, hospedagem e ingresso para o Web Summit, com tudo pago. Então o, o é até legal porque no ano passado a boletão da Ariane, que acho que foi uma e apresentou aqui a palestra anterior, ela que foi a ganhadora do, do startup SP, né, do, do, do demo day final. E ela conseguiu participar, ela teve um fast-track para o nosso Demo Day. Ela, a, infelizmente, a boletão não ganhou. Quem ganhou foi a, a Pip, também uma startup muito bacana. Eu, se eu não me engano, já, já tinha participado de programas do Sebrae. Então, todo ano, a gente leva startups. A gente já levou a Go Epic, a, a, a, a, o, o pessoal da Biosolvit. E o ano passado, a gente levou o pessoal da Pip. Então, fica aí o, o convite para todos. E agora finalizando um pouquinho é, é também algumas coisas que eu falo, né? De eu falei várias vezes sobre planejamento e estratégia. E aí também o que também eu percebo muito empreendedores que acha que é só dar um tapa no português, no caso de Portugal, né? Ou fazer se você vai para América Latina, faz um portunhol exatamente no seu site nisso e vai dar certo. Não é isso. É planejar, é entender, ter estratégias, porque não adianta fazer portunhol. Mesmo português de Portugal é totalmente diferente, é totalmente diferente não, mas tem diversas palavras diferentes, planejamento, e, e até mesmo o, o, o jeito de conversar com o seu cliente já é diferente. Então, se planeje, planeja para isso, entenda qual é a sua estratégia. Tá? E, e por último, é, até para não, não, não ficar achando que, ah, não, o Thiago fez a palestra para que pra que, quer que todo mundo saia do Brasil e vá para fora. Não é isso. Não é isso mesmo, é saber aproveitar as oportunidades que tem lá fora e como gerar e trazer é, benefícios para a sua startup que está no Brasil. Se, a partir do momento que você tem a estratégia e consegue entender que lá fora tem oportunidades, e aqui no Brasil também tem, e você consegue ir junto, esse é o caminho. Não, não é para sair tudo, não, eu vou aqui não tem mercado, quer dizer, tem mercado, está muito concorrido, eu vou abrir lá fora. Não, não é isso. É aproveitar o que está acontecendo lá fora, aproveitar todos os incentivos que tem nos outros países para para crescer. E aí tem, aqui tem diversos outros é, programas que podem auxiliar: startup da Apex, inovativa, o próprio Sebrae, ele tem diversos programas de internacionalização. E aí, se você for olhar, no Brasil, é um oceano tem mercados que são oceano vermelho. E aí você pode perguntar para a Apex, para o Sebrae, são poucas empresas, startups, que querem internacionalizar. Será que internacionalizar não é o oceano azul? Acho que também fica a questão para vocês. E, e, por último, é, em relação a, a problema, em relação a dor, isso aqui também é uma pergunta que eu sempre faço na, nas minhas palestras sobre investimento. É, será que a sua startup realmente impacta vidas? E aí, vidas, não é que a startup é B2C, Será que a sua empresa realmente impacta vidas de, de, de, do dono da empresa, do comprador que está comprando a sua solução, a, o cara, que user que vai, te, vai usar a sua solução? Será que a sua startup realmente impacta vida? Eu falo isso porque eu analiso várias startups e às vezes é sempre... Às vezes eu até fico pensando que às vezes é o mais do mesmo e coisas que já se passaram e coisas que às vezes dá para dá ver infelizmente, às vezes, não vai impactar pessoas, não vai impactar a vida. A partir do momento que você tem e entende que um problema e uma dor é grande para ser resolvida com a sua startup, a sua startup tem tração, a sua startup vai ter, o investidor vai ter interesse, porque ele entende que você está resolvendo um problema. Então, a, a também, acho que fica aquele questionamento de, poxa, será que eu, eu a minha startup pode crescer? E é exatamente um pouco que eu tive sobre é, essa minha apresentação, é, é bem provocativa, e acho que é legal também, depois abrir para perguntas, né? a gente vai abrir para perguntas, é será que o momento é certo para isso? Será que eu tenho... É, eu, meu produto tem fit com lá fora? E aí eu falei algumas é, oportunidades, e algumas alguns itens, alguns benefícios que podem ter. E, e como eu falei, diversos outros países têm, e também o próprio Brasil, ele também quer que você exporte. Ele também quer que você é, tenha mais faturamento, tenha, que gere mais impostos. Então também tem programas de incentivo para exportação. Né? Não estou falando de produtos, exportação de serviços, exportação de, da sua solução. Bom, é, gostaria de agradecer os meus contatos, LinkedIn, Instagram, Facebook, é só pôr Tiago Matsumoto aí, que você vai, vai me achar nas redes, e nesse QR Code aqui que está, ele vai uma, uma página para fazer download dessa apresentação. Então, quem quiser fazer download da apresentação, é só apontar a câmera aí para o celular, faça o download aí, e, e, e um pouco disso, então, os meus contatos, e obrigado, gente. Eu vou abrir aí para a Guta ter a, as perguntas, mas obrigado mesmo, obrigado, Sebrae, aí, pela oportunidade. Imagina, Tiago, obrigada a você. Eu, obrigada a você. De compartilhar, né? Pode, pode tirar do compartilhamento. Isso. Obrigada, foi excelente, viu? Acho que a gente pode agora fazer uma rápida amarração aqui, né? Sumarizar um pouquinho as coisas mais interessantes que você falou. E aí a gente abre para as perguntas e a gente pode trazer alguns insights para quem está nos acompanhando também, né? Legal. É... legal. Então, assim, algumas coisas bem interessantes, retomando um pouquinho do pensamento geral seu, né? Então, a primeira coisa, como preparar uma startup para o mundo, né? Então, achei bem legal você ter colocado a pergunta, se o consumo é global, por que a sua startup não é? Né? Então, é uma primeira provocação que eu acho que já fica, já é bem interessante para as pessoas pensarem e que está conectado à outra questão que você falou agora há pouco, que a, a sua startup impacta vidas, né? ela gera valor, ela agrega valor para alguém, ela de fato faz a diferença. E essa dor que a sua empresa resolve, que a sua startup resolve, é global? Porque se ela for, você tem chance de nascer global. Né? E aí como construir já toda a sua operação com esse mindset global, como fazer uh, todos os passos para que a, a possibilidade da globalização esteja sempre presente. Né? Eu sei que agora todo esse discurso nosso soa um pouco estranho, porque a gente está num momento uhum. super diferente, que ninguém imaginava, ninguém previa, né? que é onde quase todas as operações presenciais estão em suspenso, esperando desenrolar dessa pandemia. Então, é um momento em que está todo mundo muito tenso e muito em dúvida do que, que vai ser a seguir, né? qual que é o futuro da, das, dos negócios e das relações presenciais e pessoais, dos grandes eventos e tal. Mas, independente disso, acho que vai ser uma fase, em breve deve passar. Então, a gente vai ter muitos aprendizados que vamos poder aproveitar desse momento, mas também tem coisas que vão voltar ao normal e a gente pode continuar trabalhando e pensando né, para um futuro que, que possa ser normal, como foi até há poucos meses atrás. Né? Então, acho que é fundamental... É o que você colocou, né, da, da estratégia de internacionalização. Como uma startup pode ter uma estratégia de internacionalização e se planejar para isso? Quanto é importante esse momento do planejamento. Uhum, né? Okay. E aí, outras questões, né, como é, o investidor vê a startup como um ativo financeiro. E por isso eles preferem as startups em período de tração, em momento de tração. Né? Então, é, como é que você pode preparar a sua startup para já ter passado ali daquele ponto de inflexão do vale da morte já está começando a tracionar para você gerar o um interesse de um potencial investidor, né? E se puder ser um potencial investidor internacional, né, melhor ainda. Sim. Né? Então é, o soft landing, é, toda a questão da transcultura, né, essa possibilidade de uma multiculturalidade, várias várias pátrias, vários negócios, várias possibilidades, né? É, Portugal como uma, uma porta de entrada para inovação é, e, e, finalmente, a importância da, da questão de impactar vidas, né? Então, é, acho que foi um, um overview super bacana das possibilidades de internacionalização e de como Portugal pode ser uma porta de entrada, porque, afinal de contas, é um país que fala a mesma língua que nós, é um país que é receptivo a brasileiros e, e está na comunidade europeia, né? Então de alguma Sim. forma você já esse soft landing acho que fica um pouco mais suave se você uhum. entra por um país que fala a sua língua, onde você mais ou menos se sente familiarizado, né? Você pisa em Portugal, o coração fica grande assim, uhum. né? Você fala uau, né? Pátria mãe, acho Ai. que Acho que aquela música do Chico Buarque é verdadeira, né? Um dia dessa terra vai cumprir seu ideal, aí vai se tornar o um imenso Portugal, né? Pelo menos assim que eu me sinto quando piso em Portugal, o coração fica grandão, assim, ah, que lugar bacana. Então, acho que isso é, é enfim, pode ser uma boa, é, um bom começo para as startups, né? É, eu só queria que você falasse um pouquinho mais da questão cultural, porque eu vejo... Que a questão cultural é, é bastante importante nas questões de soft landing e às vezes o impacto é muito grande, né? Tanto no que se refere à cultura do empreendedor, como na cultura do país de destino. Então, às vezes, o país de origem, o país de destino, tem culturas muito diferentes, tanto da forma de fazer negócios, na forma de vender, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso e aí a gente pode já passar para as, para as perguntas do público. Perfeito, não? Ó, ótima síntese aí. Que bom que eu, o que você falou agora foi exatamente o que eu pensei quando eu construí essa apresentação. É como mostrar mesmo, provocar, mas também já dar insights, e você citou bastante aí. É, falando de cultura, essa é uma das coisas que a gente vê bastante que acontece. Né? Principalmente o, o empresário, e aí eu não estou falando de startup, é o empresário que acha que o que deu sucesso no Brasil vai dar sucesso em qualquer outro lugar. E cultura é uma das principais coisas, até mesmo para o seu produto e serviço ou o que você vai vender, porque os hábitos de consumo são diferentes lá lá fora. Então tem que entender exatamente e até como negociar é bem diferente. Eu vou falar de Portugal porque é onde onde eu me sinto confortável. Mas lá, se você vai fazer uma reunião com o seu cliente, com o um fornecedor, uma reunião de negócios, já tem diversas coisas que culturalmente que é bem diferente. Lá não tem uns 15 minutinhos, 5 minutinhos de atraso. Então, se você chegar atrasado lá, o que aqui é normal, falar, ah, foi trânsito, foi não sei o que lá, foi um monte de coisa, lá é, é, isso é, é, é horrível. Para quem está te esperando, é um dos maiores problemas. Isso qualquer país da Europa, se você for olhar. E também, é, não que seja mais frio, mas lá na, no começo da reunião, não fala do. Ah, como é que tá? Como é que foi o final de semana? Ah, e o Corinthians? Ah, sabe aquele quebra-gelo que a gente sempre faz, que é o normal, que, que aqui no Brasil, se não tiver, a reunião parece que é ruim. Que também, ou ao contrário também, né? O português que vem para o Brasil também tem que ter esse jogo de cintura. Então, culturalmente, tem que entender cada cultura para entender. Porque imagina você fechar um negócio e ficar perguntando da família, perguntando várias outras coisas, o que, que para nós. É super bom para gerar empatia? Lá não. Então, saber como usar. E aí, o que é interessante, falando de cultura, também tem as oportunidades. Saber usar isso como oportunidade é muito bacana. Por quê? Lá em Portugal e, é, e até um pouco da Europa, quando um, um vendedor ou uma empresa manda uma proposta, algo tipo de coisa, ele espera, e no Japão também é um pouco disso também, ele espera que o seu cliente, se ele gostou, ele vai responder. Ele vai mandar, ah, gostei e eu quero conversar. E, normalmente, é claro que mudou bastante, mas ainda tá bem, tá bem ela tem um gap muito grande. Normalmente o vendedor não faz follow-up. Ele não faz follow. Ah, o, oi, oi Guta, tudo bem? Você recebeu a proposta? Tem algo que eu posso te ajudar? Olha, olha esse artigo aqui, que, que bacana. Não fazem. Por quê? Também acha que é intrometer na vida do outro, que o outro tem que decidir. E, por outro lado, também, é também né, a pessoa que recebeu a proposta lá, o português, também não gosta de ser, de ser feito follow-up nele. Ah, mas eu estou para decidir? E deixa que eu vou para decidir. E aí, por que eu estou falando de oportunidade? O brasileiro, do jeito que é, o jeito certo, essa, essa coisa que tem o brasileiro de, de, de gente boa, de tudo isso, de saber conversar, isso é uma grande oportunidade. Porque saber fazer follow-up é uma arte saber conversar com o cliente é uma arte. Se você consegue transpor é, essa barreira de cara ah, não, não faz follow-up comigo, e aí que acontece que muitas empresas brasileiras que estão lá conseguem vem, acessar clientes e vender para clientes, que as empresas próprias empresas portuguesas não conseguem, porque tem essas, essas, essas estratégias de follow-up. Ah, beleza. Agora, Tiago, eu vou passar é, algumas perguntas, vou condensar tá. algumas delas, porque algumas coisas você já falou ao longo da exposição, mas eu vou condensar tá. um pouquinho e aí você vai respondendo na medida que você achar que, que é, tem a ver com o teu discurso, né, que faça sentido. E aí depois a gente passa para uma palavra final sua, para a gente também não atrasar demais o próximo palestrante que vem depois. São sou... tá, as Mas vamos ver lá, eu tenho aqui já algumas que estão aqui na, na fila esperando para a gente responder. Então, olha, é, tem uma pergunta do Ubajara Guazelli, que fala, é, quando e com quem começar a falar, a falar se pensar em desenvolver uma startup global? E a questão de legislação, brasileiros podem ter empresas lá? Né? Daí eu vou juntar com uma outra que fala assim, quais incentivos Portugal oferece para startups brasileiras? Existe algum programa específico? Essa é a pergunta do Rafael Vieira, de Andrade. Bacana. Então acho que essas duas, para daí não Ótimo. não obrigado misturar aí pelas, muito. Obrigado aí pelas perguntas. O que é legal é que tem que pensar em como o governo desse país que está atraindo empreendedor, pensa. Não é exatamente um benefício para o empreendedor brasileiro. Ele é um benefício para empreendedores do mundo. Que, que, por quê? O governo ele quer trazer empresas para lá, e eu ia falar em Portugal, ele quer atrair empresas para Portugal, e aí, com isso, vai gerar empregos, vai gerar impostos, vai comprar máquinas, vai comprar, vai gerar, vai gerar economia. Quando você pensa nisso, é, é, é isso que o governo está procurando para trazer a startup para lá. E aí, ele tem diversos incentivos, como eu falei, de visto, é, é, investimentos, tem fundos perdidos lá, financiamento de fundos perdidos, um monte de coisa que, que pode ser feito. E até a primeira pergunta aí de como, onde, acho que tem diversos programas para isso. Claro que Atlantic Hub pode auxiliar a empresa, a internacionalização, mas também tem diversos programas, principalmente para quem está em MVP, e pré-MVP, pós, nesse ponto ainda de, de ideia, de como já fazer, e até mesmo o próprio Startup SP, né? que ele, ele provoca isso, né de melhorar o seu produto, né? Exato. É, aí, a gente tem uma outra pergunta, que é, qual seria a melhor forma de realizar uma pesquisa com o cliente para entender se as dores são semelhantes à do mercado brasileiro? Que eu acho que essa, né, Tiago, conecta com a questão da validação do problema em si, né, independente é, se é no Brasil ou se é em Portugal, mas aí, lá, você vai ter que falar com os locais, né? ou com, enfim, Exatamente. mas eu acho que você pode discorrer um pouco mais sobre isso. Exatamente, é. Claro que tem bastante acesso, tem bastante material de pesquisa, tudo, no Google, que, que é o pai de todos, né, mas o, tem que ter também um planejamento, tem que entender, a Apex tem alguns, alguns documentos que ajudam o empreendedor, a, os países também, eles disponibilizam sobre o mercado, então tem que estudar, Acho que assim como você está desenvolvendo uma, uma startup só para o Brasil, você vai entender o mercado, tem que estudar, e aí tem... Tem, é, a, a, não só a Atlantic Hub, mas tem outras empresas que fazem ajuda na internacionalização e empresas que vão fazer, que vai auxiliar a, a Atlantic Hub, no caso auxiliar mesmo, entender qual o mercado, entender os concorrentes, entender o que é. Mas eu te falo que até legal essa pergunta, para quem está numa startup, seja qual o ponto. Faça uma pesquisa de concorrente mais ampla. Não faça só concorrente só do Brasil, ou só do seu estado entenda como é que é a sua startup lá fora? Como é que é o seu concorrente lá fora? São duas coisas que podem ser interessantes para você. Uma, que você pode internacionalizar e entender o mercado, mas outra, que você pode também preparar a sua startup, ser global, para que uma startup grande lá de fora te compre no futuro. Porque você já está global, você já, tem, você já entende o, o que é. Para uma startup grande lá fora, às vezes é muito difícil ela começar uma operação do zero. E aí, o que ela pode fazer? O que as startups grandes fazem? Ela compra outras startups aqui no Brasil, porque já tem clientes, já tem é, canais de venda, já tem um monte de coisa, e fica muito mais barato para a startup. Então, já pensa nisso. Até, até deu um insight para ter um slide lá na apresentação. Também é isso. É aproveitar para ter um futuro comprador para a sua startup. Isso, exatamente. Aí A gente tem uma outra pergunta aqui, bem interessante também, que é uma mistura de um comentário com uma pergunta, né? Então, é, o pessoal da The One, Inglês para Negócios, eles falam, desde a ideação já pensamos em internacionalização. O que o Tiago acha de testar o MVP na Europa? Ou é melhor crescer e amadurecer para dar esse passo? É, é eu vejo também, é, é muito parecido com o que eu falei, é, onde, onde, quando e como, né? É, ter o pensamento e já entender que já dá para testar, e aí tem várias é, ferramentas de, de validação, va de, é, ferramentas de, de validação de, de ideia, tudo isso dá para ser feito, MVPs que dá para ser feito, é, estudos de mercado para ver o que é, principalmente para entender, poxa, será que tem demanda, é, é escola de, desculpa, do que é? Puta. Eles são, mas é, inglês para negócios. Inglês para negócios. Entender qual é, que é a demanda mesmo, o que é, né? E é, entender qual que é a, a dor em relação lá, né? Porque igual, vou te dar um exemplo de Portugal. Portugal já tem inglês na na própria escola normal para as crianças. Será que é uma dor? Então tem que é o Thiago falando, tá? Não é algo é, técnico que aí tem que aprofundar mais, né? Será que e, será que isso é uma dor mesmo em na Europa? Será que isso é? Será que às vezes na América Latina não seria a melhor para você? Então, é, e aí novamente é a provocação, sabe? De, de e aí se entender e ter estratégias para internacionalizar. É. Tem, aí tem uma outra que se conecta com essa que você estava falando, que é no caso do e-commerce, iniciando com poucos recursos financeiros, como traçar essa estratégia de internacionalização? É. É, Pergunta quem perguntou foi a Júlia É. Recursos financeiros é um dos maiores não problemas, mas o estágio que a startup se encontra é, é o desafio, né? O desafio do, do empreendedor que está, seja em qualquer estágio, qualquer estágio, são diversos desafios, e principalmente como ter caixa. É, claro que tem é, fundos que vai auxiliar em relação a isso, a própria Core Angel já é, mas são para as startups que já estão em estágios de tração, mas é... é, é que eu vejo que dá para alocar um pouco de, de recursos, principalmente entender qual é o custo que é, que vai ser essa internacionalização. Ah, vai ser só um ponto de venda? Vai ser só uma equipe técnica? Vai ser, não, no caso, vai ter um escritório. Entender qual é o custo disso, entender qual é o mercado que você vai atender, para entender se, pô, qual vai ser o investimento que eu preciso, qual esse investimento vai me trazer tanto de retorno, porque o mercado é desse tamanho, é o planejamento, né? É, acho que eu falei planejamento e estratégia umas 40 vezes. E é isso. E não é só para internacionalizar, viu? Você que tem uma startup que é só para o Brasil, vai, não, meu negócio é só para o Brasil. Estratégia. Estratégia é tudo. Saber o que é, saber o que você vai fazer lá na frente, isso muda muito. Claro que tudo é incerto. Tudo, ainda mais nesse momento, é, tem muita incerteza. Mas é planejar os cenários que tem para crescer. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta para você e aí eu abro para sua mensagem final. Olá. E aí, Tiago, é o seguinte, a gente tem as perguntas ali no chat do YouTube, se você depois puder também entrar e responder algumas, que você perceber que não ficou respondida, que aí assim tá você também endereça as dúvidas aí dos, dos nossos participantes, né? Então, se, se você perceber que ficou alguma coisa de fora, de repente você pode complementar lá, se você quiser. É, então, tem uma pergunta que é a seguinte, do pessoal da WeHandle, o investidor sempre usa no playbook atração e fundamentalmente foco e nicho, como se a escalada devesse passar por uma fase de crescimento, como fica a perda de foco se começar global? E essa questão da perda de foco também está de alguma forma contida em várias outras perguntas, tá? Uhum. então já, já tem uma conexão com outras também. É, o, o que eu falo é, acho que é um pouco quase o que eu falei no final. Não é para jogar tudo que tem, fora, tudo que tem aqui e vai montar a empresa lá fora. É, é entender qual é o seu momento. Imagina, como eu falei lá, ou até pus lá, uma startup chamada Achou Técnico. Eu até pus lá. Se você já começou dessa maneira, como que você vai internacionalizar lá na frente? Se sua startup chama, achou técnico, e até pesquisei antes no Google para ver se não tinha ninguém que chamava isso, ainda bem que não achei. Mas como que você vai internacionalizar se sua empresa já chama algo que é só para o Brasil? Então, não é que ah, é foco, não, eu vou ter que ter um headcount lá, não sei o que lá. Claro que vai precisar disso, vai ter que ter foco mesmo, pra, porque senão você não consegue é, equilibrar vários pratos no, junto. Mas é, é entender que já tem que nascer global, mas global não é de já vender para todo mundo, mas já fazer de steps steps, entender mercado, entender o próprio nome, e já começar a global. Essa é a, é a dica, eu acho, também, de toda a apresentação. É, acho que assim, né, pesquisar muito o país de destino, né, assim, procurar conhecer melhor, é, se possível, ir para lá, eventualmente, numa missão para conhecer, para fazer esse reconhecimento. Defeito se quiserem saber mais depois também, o SEBRAE tem o um programa StartUp Brasil, né, que é um programa que trabalha com soft landing, então seleciona algumas startups para já em fase de crescimento também, para poderem fazer internacionalização, tem alguns ciclos anuais, é o pessoal do SEBRAE Nacional que coordena, mas a gente aqui em São Paulo também, nós apoiamos e sempre estamos com eles. Este ano, por conta da pandemia, os ciclos estão ainda em suspenso, aguardando segundo as definições de as questões de saúde pública, né, então já tinha os ciclos definidos, os, os países de destino, mas aí a gente ainda está aguardando também algumas definições, mas é algo que vocês que estão assistindo a live podem é, pesquisar depois, chama Start Out Brasil. Tá? É muito bom. É, o SEBRAE em parceria com diversos outros órgãos que estão relacionados como a PEX e outros, né, então vale a pena dar uma olhada. Eu, eu vou responder agora ver aqui, o algumas, algumas respostas. Mas eu deixei uma, uma página também de para ter ó, contato depois, tá? até Acho que vai ficar mais fácil para ter contato Perfeito. depois. Eu vou dar uma olhada lá no, na, nas perguntas lá. Tá, como você preferir. Se você quiser deixar uma mensagem final, um, ah. um tchau para eles, alguma coisa que você queira dizer assim que você considera importante, fica à vontade. Primeiro, acho que é agradecimento, né? Agradecimento ao Guto aí pela condução. Agradecer o Fábio aí, obrigado Fábio, tocar o tambor aí nesse momento aí é Hércules, assim, uma tarefa Hércules. E agradecer também a Natália, do vai Nacional acho que estão fazendo um grande, bastante coisa aí pra, nesse momento para startups como sempre fez e pode contar comigo. E agradecer também a vocês que estão assistindo aí, acho que quis passar bem o qual o ponto, né? E como posso, como a gente pode auxiliar e para sua startup crescer. Acho como eu falei, empreender não é fácil. Acho que, se não me engano, acho que é 8% da população mundial é empreendedora. Então, de 7 bilhões de pessoas, só 8% empreende. É muito pouca gente. Então, você que empreendedora, é empreendedora, tem, é totalmente diferenciado em relação ao resto do mundo. E é difícil. Se fosse fácil, todo mundo empreender. Então, empreender é difícil, seja no Brasil, seja lá fora. Então, se você que está empreendendo, é entender que o seu negócio pode mudar o mundo, mas qual a estratégia, qual é o produto, qual é e como fazer para atingir tudo, atingir uma startup global. Então, acho que é, fica essa provocação e agradecer aí de novo aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a você aí, é, Thiago, parceiro de Longa Data. Obrigado, Guta, pela formidável é, mediação, costura dos assuntos. É, de fato a presença feminina ela é necessária e é, parabéns aí pela, pela, pela, pela, pela costura é isso que a gente tem provocado aí é, em todos esses, essas palestras nesses últimos dois dias na parte da manhã né? não ser nada é, simplesmente positivo e sim tudo adaptado e com bastante interação é, mais uma palestra escutei tudo aqui né, no background um sentimento assim de, de gratidão é, pelo seu tempo e pela essa contribuição. É, né? aquela agradeço aí. E é claro. E até para finalizar, o momento é difícil, mas eu acho que vai passar. E é, é ter estratégia, ter estratégias de o que vai fazer quando isso passar, se vai, se vai demorar, se vai ser curto, se vai ser longo. Imagina o que vai ser a sua startup. Acho que eu já falei o final, mas eu vou fazer um outro finalzinho. É, o momento agora é difícil. Pode ser longo, pode ser curto, pode ter uma grande problema, mas aí o que eu vejo é você criar cenários, e aí não é previsão, não é saber que vai ter lockdown. Ah, vai ter lockdown. Ah, se tiver lockdown, se tiver uma vacina daqui a um mês, o que, que, que essa startup, e até você como pessoa, vai fazer nesse momento? E aí sim, a partir de cenários, é bolar estratégias para chegar ao seu objetivo, seja pessoa ou seja profissional. Tá. Show de bola. Exatamente. É um aí, momento de desafios, né, gente? Mas é um momento que a gente está sendo obrigado a se reinventar a cada dia, né? É, é um momento super desafiador, mas acho que mostra algumas oportunidades também e nesse se reinventar a gente vai descobrindo possibilidades interessantes também, né? Comentei ontem com o Fábio, a gente nunca imaginou anteriormente fazer um bootcamp que fosse virtual, né? Sempre foi presencial todos os anos, aquele Aquela coisa né, do gathering, tá todo mundo junto, aquela mistura de gente, aquele movimento, aquela coisa intensa, né? E, e esse ano, como é que ia fazer? Não ia ter bootcamp? Ia de o segundo semestre? Né? Como é, então, assim, foi uma solução é, que nós encontramos doida, né? mas que deu certo, e tá, tá sendo bacana, e eu acredito que esteja sendo bem proveitosa para os empreendedores também, né? É. de startup mesmo, né? Tem um problema, vai, resolve, entende, melhora. Parabéns, Doutor. Como diz um parceiro aí é, de São Carlos, né? É, gente normal não muda o mundo, né? É, acho que a gente está precisando um pouco disso. E, uhum. e Obrigado mais uma vez aí, Tiago e, e, e Guta. É, dando sequência, então, na, na programação. Obrigada, fazer Obrigado, Guta. Dando sequência aí na programação.